É, meus amigos, nós já tivemos muita participação aí da franquia Mortal Kombat nas telonas, até mesmo em série de TV e tudo mais, e várias lutas, live action acontecendo com atores aí, Desde os mais consagrados até os mais chinfrim. E eu e o Alanios estamos de volta aqui hoje para poder comentar sobre as 5 lutas. A gente fez uma listinha com 5 aqui, poderia ter mais, mas 5 fica mais de buenas. Com as melhores lutas que aconteceram de Mortal Kombat nos cinemas. A gente vai ser específico aqui com relação aos filmes. A gente vai pegar a série de TV para poder comparar aqui, não. E eu estou de volta aqui com ele, pessoal. E aí, manos? Hoje, Alanios dos Pontapés dos Catiripapo. Exatamente. E das Capoeiras, porque nós temos capoeira também. Se você vocês assistiram o nosso vídeo <risos> do Mortal Kombat Aniquilação lá, vocês estão ligados no que a gente está falando. E se você não sabe o que é um catiripapo, assiste um filme do Bud Spencer que você vai descobrir. Exatamente, cara. Então com essa, rapaz, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder a notificação dos próximos vídeos. Não é do YouTube? Vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Puxa aí a primeira luta que nós temos que discorrer um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Vou trazer a minha favorita, que é, no primeiro primeiro filme do Mortal Kombat, Mortal Kombat né, de 1995, do Liu Kang contra Reptile. E eu vou dar um enfoque totalmente especial pra trilha sonora daquela luta porque, é meu amigo, a luta é boa mas a música é sensacional e dá um hype violento na hora do combate ali. É a minha luta favorita de todos os filmes né, Eu acho que vai ser difícil ter alguma coisa que supere ali, porque o quebra-pau naquela, naquela cena é animal e a música arrebenta mesmo. Enquanto a luta e a música, elas fazem muito bem, deixa a parada 100% se você pega aquela cena e assiste ela sem a música, velho, você tira 50% da emoção, porque é muito da hora aquela cena rolando, aquela música ali, que eu tenho certeza que muitos aí tem no computador até hoje e escuta até hoje, porque eu sou desse, entendeu? <risos> e realmente, aquela luta ali do Liu Kang contra o Reptile, o Reptile, quem faz é o Tim Cook, se eu não me engano. É o cara que cozinha lá, vocês estão ligados? Que aparece como Sub-Zero na Aniquilação também. Sim, é o mesmo cara. Rapaz, é uma sequência de porradaria muito louca ali, onde nós vemos no final também o Liu Kang faz Fazendo a sua famosa bicicletinha. Deu aquele sabor <risos> especial no negócio, sabe? Então, essa realmente é uma luta assim das memoráveis na história do cinema de Mortal Kombat aí. Na hora que o Reptile transforma. E aí vem aquela voz de fundo assim: Reptile. E ele já sobe tão mortal e feio na bica. Meu! Eles, cara, eles fizeram um fanservice muito da hora ali, cara. Porque eles pegaram a vozinha de Reptile do Mortal Kombat 2 <risos> e colocaram ali nele levantando, velho. Nossa. E a próxima que eu preciso comentar, Alanis, aqui. É é do filme de 95 também Claro que é do nosso querido Quentinho Nossa senhora, não tinha como trazer aqui Contra o Johnny Cage Do Linda Nashby aí O Scorpion interpretado pelo Chris Casamassa Que é um ator e artista marcial muito foda Quem já assistiu o WMAC Masters sabe muito bem Entendeu? Porque ele participa lá também É uma luta... Que, que rola uma trocação ali, depois do Scorpion mandar aquele periquito no Johnny Cage no início, e aí eles vão pro reino dele lá depois. Joga um canário amarrado se cipó. <risos> Assim, você me mata, Alance. Você... <risos> canário do reino verdinho, assim. Você é um tucano, que é bicão lá. <risos> Depois que ele utiliza esse canário no cipó aí, esse tucano, quanto Johnny Cage, entendeu? O bicho vai e morre. É, aí eles começam a trocação lá no reino do Scorpion, né? Eu vou falar com vocês que a luta dos dois ali, ainda mais trazendo também a performance do Lindon Ashby nas lutas, porque ele não sabia lutar. Entendeu? Quando ele foi fazer o Mortal Kombat 1 Ele teve treino? Teve Mas não foi tanto tempo assim de treino Igual os artistas marciais do filme ele tinha, entendeu? Então ele mandou muito bem, eu acredito Sabe? Assim, na minha, na minha humilde opinião Eu acho que ele mandou muito bem E o Scorpion <risos> lutando naquela cena Puta merda, cara Eu falo com o Alanis até hoje Que... Beleza que o Johnny Cage ganhou, mas ele não merecia ter ganhado ali, cara, por conta do tanto que ele apanhou pro Scorpion. Tinha <risos> essa barra de HP ali, a gente sabe muito bem quem tinha ganhado. Exatamente, cara. E é foda que assim, cara. É, a gente sabe que, pô, é um filme, é filme antigo, né? É muito um efeito prático, naquela época e tudo, mas pô, é, é foda a gente ver aquela luta, o Scorpion desempenhando daquele jeito ali e tal, mesmo que o Johnny também tenha desempenhado super bem. O Scorpion vai tirar a máscara e ele simplesmente vira um tosh, ele paralisa, entendeu? Ele não faz mais nada. Quando de tirar a máscara do caveirão ali E aí o Johnny Cage Pega aquele chapéu Do Kung Lao Fajuto Corta a barriga Do cara lá Pega a lancinha Do Scorpion Que deveria ser a lancinha mesmo E taca no braço dele E pronto Acabou a luta A luta é sensacional E aí é um lance Onde a música Tem o um efeito contrário da, da parada Da música Do, do Liu Kang Pro Reptile Porque o coro Que o Scorpion dá No Johnny Cage É tão brabo se você tirar a música, você fica com dó do Johnny Cage Porque aí você foca só nas porradas, aí você fala Mano, calma bate Batman, nossa tá pisando no cara no chão ali Ô louco, calma, aguenta aí, aguenta aí Então a música nesse caso ela dá uma amenizada ela, ela dá uma distraída para você tirar um pouco a atenção do massacre que o Johnny Cage está sofrendo ali até mesmo para poder justificar a vitória dele no final né então nesse nesse ponto é uma distração mas a, a luta é sensacional também é uma luta que eu gosto demais eu acho que sem dúvida são as duas melhores lutas do primeiro filme lá de, do Mortal Kombat né de 1995 e aproveitando que a gente está falando de Mortal Kombat a terceira luta aqui naturalmente que não pode faltar que é a última luta do filme, né? Onde o Liu Kang lá no final vai lá e dá choquinho pela mão, né? A gente engoliu na época, continua passando pano até hoje, né? Mas é uma luta muito legal até o, o vilão começar a fugir, né? Que chama uns carinha lá, e sobe escadinha. Ele, de repente, desaprende a lutar, que vai tomar, vai... Ai, sangra, nossa, a boca tá com cicatriz até hoje aqui. Olha, é, então, eu reparei que você falou vilão aí. Pode falar que é o Cesso, não tem problema, o pessoal já tá ligado. <risos> tem coisa que a gente não admite na vida. <risos> você começou a desempenhar tão bem aquela a luta, velho. Você mandou tão bem ali. Tá certo você tomou um socão na cara do Liu Kang, que você caiu lá e eles deram um close na sua bunda, mas tá bom, velho. Você <risos> mandou super bem. Aí depois que você começou a chamar espírito, usou artifícios, os truquezinhos lá, mano... Aí, aí complicou, Alan, pra você. Aí realmente... <risos> Pro Liu Kang foi legal, porque ele continuou lutando, deu um pau em todo mundo. Enquanto isso, né? O gente Shinsu tomando um suquinho de laranja ali. Porra, a hora que ele vira ali pra transformar no, no irmãozinho do Liu Kang, é... ainda bem que a gente tá falando da luta, porque... <risos> É impressionante que ainda o Liu Kang cai nessa, velho O cara transforma na frente dele, velho Ele acredita, tá ligado? Então assim, ainda bem que é resolvido na porrada Porque se fosse uma prova ali Como é que fala? De múltipla escolha, o Liu Kang tinha sido Reprovado, meu irmão, na é. moral E aí, Alanios, tem uma luta que a gente até esqueceu De colocar na nossa listinha aqui, que eu vou mencionar Ela rapidão, antes da gente ir pra próxima Que é a do Liu Kang contra o Sub-Zero, cara Eu não sei se você curte muito essa luta, mas eu gosto Pra caramba do momento, principalmente Quando o Sub-Zero faz o poderzão no final Levanta os dois braços assim, aí der e tal, aí faz aquela bolona de gelo e pá. A parte do elemento traz a vida deu uma broxadinha, mas foi legal, velho É um momento legal, né, que a gente vê o, o Sub-Zero e a gente assusta. Porque você fala, mano, ele vai congelar a sala inteira. Acabou? É alguma menção honrosa aí que vale a pena lembrar mesmo, Sim. porque esse momento em específico mostra o um nível de poder do Sub-Zero ali que se o Liu Kang não tivesse usando o cheat, igual o Johnny Cage fez, ele certamente teria sido congelado ali, sem, sem chance de contra-atacar. E aí, vamos lá pro Mortal Kombat 2021 agora, rapaz, porque tem lutas ali memoráveis também. Ah, mas cadê a Aniquilação? Não tem. E assim, velho, se você curte alguma luta na Aniquilação mais do que qualquer uma dessas outras do 2021 e do 95, respeitamos total, viu? De buenas. Inclusive, coloque aqui embaixo porque você acha essa luta aí que você pensa ser melhor na Aniquilação do que as outras. E ó, pra não falar que a gente não destacou nenhuma luta de Mortal Kombat Aniquilação, vai lá no nosso vídeo de Jogo vs. fio em Mortal Kombat Aniquilação verdade parte 2 é uma representação da cultura brasileira porque tem um momento no filme que o povo luta capoeira mano é bonito eu deixo o link aqui embaixo nos comentários para poder facilitar beleza se você não viu ainda e a próxima luta que nós temos comentário aqui Alanis, do Mortal Kombat 2021 é eu vou puxar aqui para deixar mais grandiosa pro final né vou puxar aqui Sub-Zero versus Jax entendeu é uma luta que tem um lado só entendeu ela acontece a gente vê os dois personagens brigando contra o outro ali mas é uma luta de um lado só porque que o Sub-Zero massacra o Jax, a gente, a gente viu ali como é que a coisa acontece. Mas por que a gente tá trazendo isso se é uma luta que não tem uma trocação, assim, equilibrada, entendeu? É mais um lado mesmo que tá batendo. Por que o Sub-Zero naquela cena, meu amigo? Quando ele chega rosnando ali, arrotando, sei lá o que tá fazendo, <risos> já dá um temor na gente quando acontece aquilo ali, sabe? E aí o Sub-Zero batendo no Jax ali e sendo realmente, assim, maligno mesmo, cara. Sem dó nem piedade mesmo não, congelando parte do braço e puxando a pele. É um... Uma luta que dá uma angústia Danada, e eu acho que é por isso que ela é Uma das mais fodas, inclusive por conta Da presença do Sub-Zero no filme Que é muito da hora, entendeu? As melhores cenas do filme pra mim são as do Sub-Zero Ele é realmente uma presença ameaçadora No filme inteiro, toda hora que ele aparece você, você assusta Você fala, meu, não vai dar certo Ele vai arrebentar todo mundo aí e tal Ele tem uma presença ameaçadora muito forte no filme Eu achei que isso eles conseguiram representar muito bem E essa cena dele é, bateram no Jax é ótimo é aquela parada de... Ele, ele, ele sabe que ele vai ganhar. Ele, ele vai aos poucos ali arrebentando o Jax. Depois ali do Fatality, na hora que ele solta o Jax ali como se fosse um saco de batata que sai, assim. Cara, é, é uma cena de combate sensacional. Eu achei muito legal ali toda a representação, construção do, do personagem ali também e tal. Eles fizeram um, um trabalho muito bom nessa cena aí no Mortal Kombat 2021. E a última que a gente vai comentar aqui, que é o que a gente acha que foi, na verdade, a melhor luta, mesmo com problemas de edição terríveis ali, mas de um modo geral, funcionou demais. É, naturalmente, né? Scorpion Sub-Zero. E aí a gente vai colocar num pacote só, a luta do começo e do fim. Mesmo que a do fim tenha aquele momento que foi estragado ali, com o Liang né, <risos> antes da, assim, né? Da, desse pedacinho ali, não ficou 100% ruim, mas se ficasse só os dois ia ser mais legal. São duas cenas ali que são um filme à parte. Você pega o, o filme depois do início e antes do fim, ele é um filme. Você pega esses dois pedaços e juntam ali, é outra coisa. Na hora que tá chegando ele na parte da jaula, quando eu, entra o Scorpio ali com o Sub-Zero na jaulinha, Entendeu? Do final da academia. Aí você faz um corte bruto ali, tipo... Aí sobe... Aí... Beleza. <risos> Entendeu? Aí, já, já finaliza ali. Ou então você faz um corte bruto e bota pra parte do Scorpion lá, tirando a máscara e dando a baforada. Aí sobe lá o negócio... Eu acho que ficaria muito mais da hora assim. É que nem o Alanis falou, velho. Não ficou de todo ruim o Cole Young ali e tal. Mas eu acho que foi um pecado ele se envolver na luta de Scorpion Sub-Zero, que é uma das maiores rivalidades do Mortal Kombat, e o cara vai lá e ajuda o Scorpion? Não, não, não tinha que ajudar não, mano. Tinha que deixar o escorpetinha lá mesmo terminar o serviço, entendeu? Porque no final das contas ali, ele, ele vai lá, ele toma um pau e o Scorpion que acaba salvando a bunda dele de novo, Que ele dá aquela porrada no chão que descongela tudo lá e tal. A única coisa que o Colian que faz ali é manobrar o arpão para que o Sub-Zero desvia. No entanto, toda a composição né, desse começo. E desse fim, funciona muito bem Acho que é uma cena muito boa, muito bem trabalhada Que eu queria ter visto inteira Porque no começo, ela tá cortada Fiquei chateado com isso tá cortado, É um corte violento lá que dá pra ver Sem manjar muito de edição Sem prestar atenção, você nota Exatamente E por que a gente tá trazendo só essas duas lutas ali? Tem outras lutas no filme que poderiam ser citadas e tal É porque, cara essas duas lutas, em um nível técnico, assim, a gente não é nenhum expert em artes marciais. Eu, pelo menos, não sou. Alan, já treinou artes marciais na vida dele. Mas, assim, em quesito de técnica mesmo, assim, dos lutadores, poxa, velho. É, você vê um equilíbrio grande entre o Sanada e o Joltazin ali. E, e eles realmente numa porradaria franca, sem muitos cortes inicialmente, né? A, a gente consegue ver um pouco mais a trocação deles no início. Em comparação, por exemplo, com a luta do Liu Kang contra o Kapok, que ficou muito esquisito. Ficou muito zoado mesmo ali E as lutas do Koliang com Milena E tudo mais e tal, não chegaram a ser exatamente Uma luta, porque a Milena ficou teleportando pra lá e pra cá Sabe, a luta do Reiko com o Jax Também não foi lá essas coisas É só o Jax batendo, porque ele ganhou os bração Realmente as lutas de destaque Foram essas duas, eu acho Tem muita coisa da hora ali, sabe, o Sub-Zero fazendo a parede de gelo Pegando o Scorpion e jogando ali E aí, vai lá e faz o corte E aí sai o, o Sangue assim Ele levanta, faz o bagulho de gelo Com o Sangue tá subindo e pau de novo Pô, é muita coisa da hora. E no começo ali, né? A habilidade do, do Sanada no encrua ali, né? Com espada e tal. Com espada não, Alain. Com a Kunai. Isso, exatamente. <risos> eu tava pensando, eu tava lembrando dele rebentando os caras na espada. Eu falei, espada. E acrescento ainda a cena dele, do Sanada, fazendo a limpa ali. Limpando o chão com todos os Lin que tava lá. Nossa, o que que é aquilo? Esse começo e esse final, cara, cenas impressionantes de combate ali. Exatamente, cara. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as cinco lutas Lutas mais memoráveis pra gente assim Do Mortal Kombat nos cinemas Deixa aqui embaixo agora nos comentários a sua opinião aí O que, que vocês acharam da nossa lista Se vocês colocariam outras lutas aqui nesse meio Como lutas assim realmente memoráveis Foderásticas que marcaram uh, o Mortal Kombat nos cinemas Façam aí a sua listinha Se quiserem incluir a aniquilação no processo pode também Não tem problema E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mas vamos...